E aí, pessoal, como é que tá? Tudo em ordem, tudo de boa, tudo firmeza, tudo em cima? O vídeo de hoje é Tapas de la borrachera. Aquele momento que você sai com seus amigos e começa a tomar uma cervejinha, uma cana, uma pinga, uma vodka, uma tequila, qualquer coisa que tenha álcool e os níveis de estado começa a subir, né? Ou começa a diminuir, né? você começa a ficar mais perdido. Em espanhol tem várias formas nesses estados, né? Quando você começa a beber, quando você começa ali, né? Tipo, opa, né? quando você já fica boah, acabado, em português também. E galera, a ideia é que vocês aprendam aqui com esses vídeos coisas que vocês só aprenderiam morando no Brasil. Vocês não vão achar essas explicações em livros, ok? Tem que aprender com o brasileiro, ou morando no Brasil, vendo o que está acontecendo, os comentários, ou através desses vídeos aqui na internet. Então, começando, quando você chega num local e você não está bebendo, né? ou você começou a beber agora, o álcool não surtiu nenhum efeito no seu corpo, você está entrando no clima. Ou seja, eu quero começar a entrar no clima, entrar na onda das pessoas, né? o que está acontecendo aqui. Porque às vezes, você chega num local e todo mundo já está muito animado, todo mundo está falando besteira, é, e você está... Uhum, tipo, né? cara, mas não tem um álcool. No meu corpo, nesse momento, eu não tenho um efeito de álcool e eu tô tranquilo. Então, primeiro você tá entrando no clima, depois você tá de boa. Não, eu tô de boa, tô de boa. Eu não tô sentindo o álcool forte, mas já tô sentindo alguma coisa, né, do, do álcool. Já tô sentindo que tá fazendo efeito. A outra, você já tá alegre. Ei, fulano já tá alegre ali, viu? Olha só, ó, já tá alegre. Olha, ó. A outra que você já tá bêbado, não, fulano já tá bêbado. Você já dá pra ver, dá pra notar pelas conversas. Olha, olha como é que ele tá caminhando. Você já se dá conta que essa pessoa só so... Está bêbada. Aí subindo o nível ainda mais, essa pessoa fica transtornada, entendeu? Tipo, já mudou, já fica louco, tá transtornado. Já tá pulando, tá empurrando o povo, tá gritando, já quer, quer abraçar todo mundo. Quer... Nossa, esse cara tá transtornado já. Aí seguindo, você pode falar que alguém já tá fudido. Caramba, eu vi Marcela lá no bar e, mano, ela tá fudida. Véio. Fudida ou fudido? Tá fudida, tá acabada. Tá rolia, tá rolinha tá rolinha Tá fudido, tá acabado. A gente já tá no... Entrando no clima, passou pro de boa, passou pro alegre, passou pro bêbado, passou pro transtornado, que eu esqueci de falar também, subindo parede e passou pro fudido. Tem um mais fudido, que esse é, é o mais fudido de todos, é o nível hard. PT é perda total. Quando o um carro está envolvido num acidente e a seguradora Decide se vai cobrir ou não e vai dar o diagnóstico, pode falar que é PT, perda total, não tem como recuperar isso, é melhor comprar um novo. Então, se alguém deu PT, caramba, fulano deu PT ontem, ou seja, tava no chão, literalmente jogado no chão. Eu lembro uma vez em Buenos Aires, a gente tava numa festa, no tempo que eu ia muito pra festa assim, balada, balada, tá, essas coisas, e nossa, teve um cara da Nicarágua que tava bebendo lá com a gente. Nessa festa, era uma casa. Até hoje não consigo entender como era possível em Buenos Aires, no apartamento daquele, ter tanta gente e ter tanto som alto. E gente bebendo por tudo. Nossa, o que é isso? Ninguém vem reclamar, a polícia não chega. E esse cara deu PT. O cara ficou no chão, no meio da galera, eu ainda tenho um vídeo desse cara. Nossa, eu tenho um vídeo desse cara. Eu posso até colocar aí para vocês. Eu vou pensar, vou pensar. Mas esse dia eu não esqueço mais nunca que o cara tava caído no chão dentro dessa casa. Tava uma festa, no apartamento lá. O cara tava no meio da sala, deitado, e todo mundo dançando. Como se nada, já como se nada tivesse acontecido. Daí, esse cara, no outro dia, com certeza, Primeiro que ele esqueceu de tudo, né? Deu um branco. Acabou, ou seja, não, não lembra de nada do que aconteceu na festa. Então você tem vários estados também durante a festa e depois, no outro dia, quando você acorda. Você pode acordar bem, sem, sem sentir nada de efeito do álcool no dia anterior, ou você pode acordar zoado. Ou seja, você não tá ressacado, você não tem ressaca, que seria o um nível 2. Você tá zoado. Eu acordei. Mais ou menos, mas eu não tenho dor de cabeça, eu tenho vontade de comer, mas não sei, eu tô, não tô me sentindo tão bem assim. Não é aquela ressaca brava, entendeu? Então, zoado, ressacado. Caramba, acordei morto hoje, velho. Nossa, que loucura a festa ontem. Acabado também. Acordou acabado. Quantas vezes você já viu gente acordando acabado? Parece um zumbi caminhando na casa. O que eu fico mais de cara, assim, que me impressiona. É quando você, que já não frequenta mais essas festas, como antes, né? O cara já, a idade vai passando tá? e os interesses vão mudando também, né? muitas vezes. E você vê o um pessoal na rua, na madrugada, e depois no outro dia, se você mora com pessoas que bebem muito, você vê essa galera acabada, zoada, como é que é? Ressacado, só o bagaço. Olha só, só o bagaço da laranja, você é acabado lá, só o bagaço. Ou só o caco. Eu tenho um copo. Eu estava até aqui fazendo a degustação de uma cachaça, né? falando, falando em álcool. Você tem o copo. Se eu quebrar essa, essa taça aqui, se eu quebrar essa taça, lembra que isso aqui é taça, ok? Se eu quebrar essa taça, o caco vai ficar cheio de caco de vidro no chão. São cacos de vidro, são pedaços de vidro. Quando você tá só o caco, é quando não tem como, como juntar outra vez. Caramba, tá só o caco. Ou seja, não tem como recuperar. Entendeu? Em teoria, né? Você dorme um montão, come bem e vocês recupera. Mas essas são as etapas durante a embriaguez, né? No dia anterior, que eu falei para vocês, e no outro dia, beleza? E aqui, como sempre, o extra para você que ficou até o final do vídeo, ok? Em português, a gente tem uma expressão que diz: culo de bêbado não tem dono. Culo é borracho não tinha É Você ficou bêbado, ninguém sabe o que pode acontecer no meio da noite, né? Então, culo de bêbado não tem dono. Então, cuidado, galera, que tiver aí, ó, tomando cachaça, tal. Cu bêbado não tem dono, ok? Você <risos> tá se arriscando. Beleza, galera. Espero que vocês tenham aprendido como sempre. E deixa aí comentários, se possível, se você aprendeu. Deixa o like também e compartilha com os amigos de vocês, beleza? Até o próximo vídeo. Estamos conversando e até a próxima. Valeu, tchau!